Meu nome é Teresa Castro, sou contadora do estado do Rio de Janeiro. Trabalho em eleição há mais de 15 anos. É, o curso da professora Rita, para mim, foi sempre esclarecedor. Por ela, eu tenho uma grande gratidão e acho que os profissionais, tanto de contabilidade como da advocacia e tantos outros, e até membros da Justiça Eleitoral, só tenho a agradecer pelo carinho, a dedicação que a professora Rita vem nos tratando e nos trazendo conhecimento ao longo dessa carreira tão bonita que ela faz. Para ela, deixo meu grande beijo.